Graça e paz irmãos, é um prazer poder novamente estar juntamente com os irmãos compartilhando o estudo da palavra desta segunda-feira e hoje nós iremos tratar a respeito de um tema relevante nos dias atuais que terá por título aprendendo com os erros e a ministração deste tema se encontra no livro de 2 Samuel, no capítulo 24, dos versículos de 1 a 4, que diz assim, o levantamento do censo tornou a ira do Senhor a acender se contra os israelitas, e ele incitou a Davi contra eles, dizendo, vai Levanta o censo de Israel e de Judá Disse, pois, o rei a Joabe, comandante do seu exército Percorre todas as tribos de Israel, de Dan até Berseba E levanta o censo do povo, para que eu saiba o seu número E então disse Joabe ao rei Ora, multiplique o Senhor teu Deus a este povo cem vezes mais E o rei, meu Senhor, o veja mas por que tem prazer nisto o rei meu senhor? Porém a palavra do rei prevaleceu contra Joabe, contra os chefes do exército. Saiu, pois, Joabe com os chefes do exército da presença do rei a levantar o censo do povo de Israel. O objetivo de levantar o censo naqueles tempos era de contar o número de Pessoas aptas para lutar nas guerras Para que o rei soubesse do seu poderio militar No entanto, Deus na lei de Moisés Ele havia proibido que os filhos de Israel levantassem o censo Uma vez que esses que lideravam precisavam confiar em Deus Para dar a vitória nas suas batalhas não no número do seu exército. Levantar o censo era uma atitude, portanto, de falta de fé em Deus e no seu livramento. Antes de nós entrarmos propriamente no estudo desta palavra que nós lemos, eu preciso e quero convidar os irmãos a fazerem um trânsito em alguns capítulos anteriores deste livro de 2 Samuel a partir do capítulo 19 que diz assim no capítulo 19, nos versículos 5 e 6 este homem, Joabe, que era comandante do exército disse o seguinte hoje envergonhaste a face de todos os teus servos que livraram hoje a tua vida e a vida dos teus filhos e filhas, amando tu os que te aborrecem e aborrecendo aos que te amam, porque hoje dás a entender que nada valem para contigo príncipes e servos, porque entendo agora que se Absalão vivesse e todos nós hoje fôssemos mortos, então estarias contente. Estas foram palavras de Joabe que era filho de Zeruia, irmã de Davi, Joabe foi um comandante do exército do rei Davi. E essa situação se dá no momento em que o exército de Israel persegue Absalão. Absalão, quem era? Era o terceiro filho do rei Davi, que teve uma história marcada por inúmeros pecados. O seu caráter não era muito diferente de alguns personagens contemporâneos. Embora ele fosse um homem que chamasse atenção, seja pela sua aparência, simpatia ou fama, afinal era filho de rei, quando nós lemos a sua história, que está registrada nos capítulos de 13 a 18 deste mesmo livro de 2 Samuel, nós podemos observar que ele era um daqueles líderes com personalidade marcante e carismático. Era impulsivo, maquinador, conspirador para alcançar as suas ambições de poder. Por trás de um passado que abrigava a morte do seu irmão, ele não hesitou em manipular pessoas a voltar-se contra o seu próprio pai para poder vir a governar Israel. Esse era o homem por quem Davi chorava a perda. O que que Joab quis dizer ao rei naquele momento? Porque quando foi anunciado ao rei que o seu filho Absalão havia sido morto, Davi chorava dentro do palácio, gritando, Absalão, Absalão, meu filho, meu filho, Absalão. Como se estivesse lamentando a morte desse homem que tinha essas características que nós acabamos de ler. O homem o qual Davi chorava era um homem que tinha feito é, várias criado várias situações maquinando para usurpar o trono do seu pai. Era este o homem pelo qual Davi chorava. E Joabe comenta então ao rei que muitas pessoas ficaram confusas ao vê-lo chorar a morte de alguém que tentou derrubar ele do trono. E batalhou contra ele. Joab diz que Davi parecia amar mais os seus inimigos e odiar os seus amigos. O restante do capítulo 19, ele conta como Davi seguiu o conselho de Joab e tentou lidar com as consequências deste desfecho. Já que a tribo de Judá, de um modo geral, havia apoiado Absalão. E Davi pede ajudar que voltasse a apoiá-lo novamente. E disse que colocaria um deles como líder do seu exército. Se nós prestarmos atenção no que está sendo narrado. E nós fizermos uma analogia com os tempos atuais. Do que hoje nós vemos acontecendo. Nós não podemos deixar de pensar que... A política acontecia lá atrás também. E Deus se envolvia de alguma forma. O que o povo precisava entender é que a confiança em Deus deveria se sobrepor a toda e qualquer previsibilidade que pudesse acontecer. Mas essa atitude fez com que Joab se irasse. O fato de Joab ter matado Absalão ainda que para defender o rei, o qual ele servia, Davi no seu coração ficou é, magoado, triste com Joabe, porque antes de matar algum é, conspirador do reino, estava matando também o filho. Então, isso fez com que é, Davi promovesse a Amasa, que era um... Sobrinho dele, Joabe e Amasa eram primos. Amasa havia, é, naquele momento, ficado do lado de Absalão, comandando o seu exército. E quando Joab mata Absalão, o exército de Absalão se, se rende, e nesse momento, então, Judá fica à mercê de Davi. Davi, para apaziguar, assentar os ânimos, né, faz com que promove a Amasa a ser o capitão do exército israelita esse homem, como dissemos, havia sido nomeado por Absalão quando tentou destronar Davi e quando o conflito ocorreu, Davi por estar desgostoso ele ofereceu esse perdão e o comando em substituição a Joab. E isso fez com que Joab se irasse. Ao mesmo tempo acontecia uma rebelião das outras tribos de Israel que tentavam colocar um homem de Belial chamado Seba como líder. E fez isso com que Davi ordenasse a massa que reunisse todo Judá para atacar Seba. Mas... A Masa procrastinou. Qualquer semelhança, como eu disse, politicamente falando, quando nós vemos a movimentação diante de situações que exigem uma atitude imediata de alguma liderança, de algum comandante, e você vê que a procrastinação é porque alguma coisa está errada. A Masa, como sendo o o escolhido por Davi para substituir, para substituir Joabe, ah, estava procrastinando. Quando Davi pede a ele para que imediatamente reúna o exército e vá atacar a, a Seba, ele ficou enrolando. Então Davi, ele nesse momento ordena que Absai, que Abisai era o irmão de Joabe. Para vocês entenderem, Joabe e eram irmãos e serviam ao rei Davi. Amasa era primo de Joabe e absai e servia a Absalão. Naquele momento em que houve aquele conflito. Quando Davi resolve perdoar a massa, transforma ele em comandante do exército, a fim de apaziguar a situação com o Judá. Politicamente falando, nós estamos. O rei precisava de ter aliados, e a massa era uma liderança naquele momento também, porém estava procrastinando. Davi então ordena a Abisai, que era um dos seus amigos mais próximos, que cumprisse a ordem. E Joab com os seus homens acompanhou Absai. Então, eles ao chegarem na grande pedra em Gibeão, que era o lugar que eles iam se reunir para fazer esse ataque, aí Hamas apareceu. Atrasado, ele já tinha recebido a ordem de ir antes. E havia procrastinado. Joabe é, já cheio de ciúme no coração. Conforme o texto de 2 Samuel 20. Nos capítulos 9. Nos versículos 9 e 10. Que diz assim. Amasa não se importou. É, disse Joabe a Amasa, Vai bem meu irmão. E com a mão direita ele pegou a barba para o beijar. Amasa não se importou com a espada que estava na mão de Joab, de sorte que este o feriu com ela no abdômen e lhe derramou por terra as entranhas. Não o feriu segunda vez e morreu. Então Joab e seu irmão, perseguiram a Seba, filho de Bicri. O que, que aconteceu naquele momento? Quando se reuniram naquela grande pedra, Joabe chamou Amasa. E fez menção, agarrou ele pela barba, sim fez menção de beijá-lo. Nesse momento estava com uma espada na mão, feriu ele e o matou ali. E eu me perguntei, mas e qual o desfecho dessa história, quando está todo um grupo reunido, uma liderança mata a outra, diante uh, daquele momento que estão se preparando para fazer um ataque a um outro há um outro líder que tem tentado se levantar contra o rei e o texto nos conta na sequência que ele não sofreu qualquer castigo ah, e ainda liderou as forças combinadas ou seja Joabe tinha levado seus homens Abisai o irmão dele tinha levado outros homens Joabe mata Amasa junta todas as forças que estavam ali e ainda vai liderar. Então, em meio a tantas mortes, o que, que era mais uma? Não significava nada. Naquele momento, eu creio que todos ficaram quietos. Eu digo, bom, isso é briga de família, porque afinal de contas estavam tudo em família. Briga de família, a gente não se mete. Deixa que eles resolvam e vamos seguir. A ordem do rei. Nos capítulos 19 e 20 de 2 Samuel nos deixa a impressão de que os desejos do rei, embora fossem geralmente bons, parecia que o bom senso que ele possuía, quando era jovem, estava indo embora. Em função de todas essas desavenças que nós acabamos de narrar. Eu lembrei de uma frase que diz que um homem ele é regido pelos seus princípios e valores, mas ele é movido pela razão e pela emoção. O que determina a sua conduta é o caráter. Os seus valores definem a coerência das suas ações e comportamento. Nós, quando lemos a respeito dessa situação que acontece... Quando Davi passa por esse momento de tristeza e dor e acaba se envolvendo em conflitos que ele precisa resolver por causa de uma situação familiar, prestem atenção que tudo começa na construção de, de uma identidade familiar que começa a causar Desconforto dentro da própria família por atitudes eh, de pai e de filho, aonde outros parentes tomam posição e acaba acontecendo todas essas tragédias que nós narramos até aqui. Quando essa atitude de Joabe acaba fazendo com que ele ele tome essa decisão de matar o seu primo. Naquele momento ele estava de uma certa forma descarregando toda todo o seu o seu descontentamento por ter servido ao rei e vendo o rei entregar o cargo que ele havia conquistado na mão de alguém que não estava nem aí para o rei de verdade. Então eu cheguei à conclusão de que muitas vezes você está tentando ajudar alguém. Você está fazendo por onde esta pessoa ser cuidada. Mas há momentos em que você, ao tomar certas decisões, mesmo querendo ajudar o outro, você não é bem interpretado. E esse foi o caso de Joabe. Joab tinha pelo rei Davi um certo respeito além dos demais ele tinha um cuidado especial pelo rei, porque ele cria que o rei Davi era realmente um ungido de Deus. E todos nós sabemos que quando um homem é ungido por Deus, todos os seus correligionários, de uma certa forma, vão se mexer para que essa pessoa seja cuidada, seja protegida, e era esta a intenção de Joabe. Mas ao praticar, um gesto de matar um filho do rei, dentro do coração do rei, mesmo enxergando as coisas de uma forma prática, era filho. E isso também fez com que o rei, ao mesmo tempo, em vez de pensar como rei, não deixasse de pensar como pai. Mas o desfecho de todas essas questões, acabam sendo ao passo que são resolvidas naquele primeiro momento tá, Joga para trás, vamos seguir em frente Que era isso Ou seja, as coisas meio que se resolvem por tabela Quando nós falamos sobre aprender com os erros Eu gostaria de convidá-los agora Para que nós dessemos sequência A respeito do que acontece sobre esse recenseamento como dissemos fazer o censo era algo proibido por Deus porque na lei de Moisés Deus, como dissemos, havia dito que o povo devia e o rei deveria confiar em Deus independentemente do número do seu exército então Davi queria sentir, ver essa previsibilidade de que se ele atacasse alguém Ele tinha um determinado número de pessoas, de soldados que lutassem por ele Mas nós sabemos que nas causas de Deus E a história de Israel nos mostra isso Que sempre que embora Israel detivesse um grande número populacional de pessoas, de soldados é, dispostos a lutar pela nação de Israel Deus nunca se valeu desta previsibilidade para dar vitórias ao povo de Israel porque nós sabemos que Deus não permite que a sua glória seja roubada de maneira nenhuma então nós vemos aqui, que Deus aplica um castigo para Davi. E a continuidade desse texto, do capítulo 24, na continuação do levantamento do censo, no versículo 10, diz assim, E sentiu Davi bater-lhe o coração, depois de haver recenseado o povo, e disse ao Senhor, muito pequeno que fiz, porém agora Senhor, peço-te que perdoes a iniquidade do teu servo, porque procedi muito loucamente. Ao levantar-se Davi pela manhã, veio a palavra do Senhor ao profeta Gade, vidente de Davi, dizendo, vai e diz a Davi, assim diz o Senhor, três coisas te ofereço, escolhe uma delas para que te faça. Veio, pois, a Davi e lhe fez saber, dizendo, queres que sete anos de fome te venham à tua terra? Ou queres por três meses que por três meses fuja diante dos teus inimigos e eles te persigam? Ou que por três dias haja peste na tua terra? Delibera agora e vê que resposta hei de dar ao que me enviou. Então essas foram as condições que Deus apresentou a Davi através do profeta Gade, que era o conselheiro do rei naquele período. Nós vemos que na escolha do castigo, Deus deixa Davi escolher. Tu quer sete anos de fome na tua terra, tu quer que por três meses os teus inimigos te persigam e tu tenha que fugir, ou tu queres que haja peste por três dias na tua terra? E a resposta de Davi, na continuação desse texto, dos versos 14 e 15, de 2 Samuel, do capítulo 24, diz assim. Então disse Davi a Gade, estou em grande angústia, porém caiamos nas mãos do Senhor porque muitas são as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não caia eu. Então enviou o Senhor a peste a Israel desde amanhã até o tempo que determinou. E de Dan até a Berseba morreram setenta mil homens do povo. Eu quero chamar a atenção dos irmãos ao verso 14. Quando Deus oferece essas três possibilidades a Davi, na escolha de qual castigo me chama atenção no verso 14, quando diz estou em grande angústia ou seja eram, qualquer uma das possibilidades nenhuma eram boas para começo de conversa mas Davi por um momento diz assim, porém, não, porém, caiamos nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não caia eu. Estarmos nas mãos de Deus e a reflexão que eu quero convidá-los a fazer nesse momento não tem preço. Porque como diz ali a palavra, as suas misericórdias não têm fim. Mas cair nas mãos dos homens é algo muito complicado. Então quando nós depositamos a nossa esperança em homens, quando nós confiamos em homens, a tendência é que haja desastres, geralmente. Nós precisamos entender, irmãos, definitivamente, que independentemente do momento em que atravessamos, das circunstâncias em que passamos, a nossa confiança precisa estar depositada em Deus. É melhor que nós estejamos nas mãos de Deus, para que as decisões de Deus precedam as nossas para que nós possamos ter a confiança de que, independentemente do que Deus destinar a uma nação, quando nós estamos nas mãos do Senhor, Ele tem no seu controle o destino de qualquer desfecho. Isso é fato. As consequências dessa situação, morreram 70 mil homens do povo, apenas por uma decisão, por um erro, onde Davi resolve saber quantos homens tem dentro de Israel para lutar por ele, essa previsibilidade é comum acontecer em todas as áreas da nossa vida, em todas as circunstâncias. A gente gosta de saber quantos nós temos ao nosso favor para lutar as nossas causas, as nossas guerras. Mas com o povo de Deus é diferente. Nós precisamos... Apesar da quantidade, entendemos que o que nós temos acima da quantidade é a qualidade. E a qualidade de um Deus onipotente, onipresente, e Um Deus que está acima de todas as coisas e pode mudar tudo em qualquer tempo. E se a igreja quer viver um momento de avivamento. Estava eu comentando hoje pela manhã com um irmão ainda. E dizendo, esse é o tempo. De nós provarmos esse avivamento. Por que é o tempo de nós provarmos esse avivamento? Porque nós estamos atravessando momentos, tempos, aonde é, situações estão sendo criadas e o destino de uma nação está sendo determinado. Mas nós, os filhos de Deus. Nós precisamos confiar mais em Deus. Não vermos o que os nossos olhos naturais nos mostram, ou nos mostraram até agora, com previsibilidade. Nós temos um Deus que é acima de nós. E se você quer, de verdade, que esta nação seja uma nação, que sirva o Senhor, e eu não estou falando... De política apontando candidatos. Eu estou falando de igreja. Uma igreja que quer um Deus. Sendo soberano na sua nação. Como nós citamos aqui a situação do povo de Israel. Essa nação precisa confiar determinantemente de todo o seu entendimento, de todo o seu coração. Nesse Deus que é acima de nós. E seguindo no texto diz que quando vendo Davi o anjo que feria o povo falou ao Senhor e disse Eu é que pequei, eu é que procedi perversamente, porém estas ovelhas que fizeram Seja pois a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai Nós percebemos que Davi Apesar de ser atestado pelo próprio Deus, um homem segundo o seu coração, era um homem como qualquer outro, sujeito a acertos e erros, mas era um homem que aprendia com os seus erros, porque ele tinha a capacidade de se autoavaliar e sem reservas, Pelo Espírito Santo, ele conseguia ter entendimento de reconhecer onde havia errado. E não se justificava pelos seus erros. Tanto que ele diz, seja pois a tua mão contra mim e contra a casa do meu pai. Estas ovelhas o que fizeram? Quando Deus deu a opção a ele de fazer as escolhas sobre os sete anos de fome na terra, Três meses os inimigos perseguindo e ele tendo que fugir. O que houvesse peste na terra, na, casa, na terra de Israel por três dias, eu creio que ele deve ter pensado: bom, vamos escolher dos males o menor, no menor curto, no menor espaço de tempo. Sete anos de fome era complicado, porque Israel já havia passado por um período de três anos de fome. E nesse tempo de fome haviam acontecido, porque Saul, o rei que antecedeu Davi, tinha quebrado um juramento que Josué havia feito aos gibionitas. Os gibionitas eram um povo que haviam buscado refúgio e abrigo nos tempos de Josué na casa de Israel. E ali foi acordado que não se haveria derramamento de sangue contra os gibionitas. E isso foi jurado em nome do Senhor. Essa palavra, ela se encontra em Josué, no capítulo 9, dos versos 19 e 20, que diz assim. Então todos os príncipes disseram a toda a congregação. Nós lhe juramos pelo Senhor Deus de Israel Por isso não podemos tocar-lhes Isto porém faremos Conservar-lhes A vida Para que não haja grande ira sobre nós Por causa do juramento Que já lhe fizemos Então o povo havia Jurado Pelo Deus de Israel Que não fariam aquilo com os gibionitas Mas Saul Naqueles devaneios em que estava vivendo naquele momento de loucura Percebendo que já havia sido determinado pelo próprio Deus Que ele perderia o trono Ele de uma forma humana Queria se agarrar de todas as maneiras Como governante de Israel Então começou a fazer coisas completamente Fora da direção de Deus E essas consequências Vejam e eu quero chamar a atenção dos irmãos Que Tem uma palavra em Eclesiastes que diz assim Eclesiastes 5 de 2 a 6 Não te precipites com a tua boca nem com o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus. Porque Deus está no céu e tu na terra. Portanto, sejam poucas as tuas palavras. Porque de muitos trabalhos vem os sonhos e do muito falar palavras nécias. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto do que fazes. Melhor é que não votes do que votes e não cumpra. Não consintas que com a tua boca te faça culpado, nem diga diante do mensageiro de Deus que foi inadvertência. Por que razão se iraria a Deus por causa da tua palavra, a ponto de destruir as obras das tuas mãos? Então vejam que as consequências lá nos tempos de Davi estavam acontecendo por causa de algo que Saúl havia feito lá atrás ainda aprendendo com os nossos erros existe um ditado que diz errar humano e de fato o erro ele é uma característica humana e ele pode ser até considerado natural, afinal nós não somos perfeitos e nós não sabemos tudo. Mas a insistência em errar não pode ser um comportamento comum entre nós. Nós precisamos aprender que com os erros existem as penalizações e as consequências virão. Trazendo para, com, para o tempo contemporâneo em que nós vivemos o que nós estamos atravessando na nossa nação. Nós precisamos ter direcionamento de Deus nas nossas decisões, em todas as áreas da nossa vida. A partir do momento em que nós entendemos que o erro, ele nos permite crescer e aprender com ele, nós, nós precisamos deixar de ter medo. Você não precisa ter medo de errar, mas você não tem compromisso com o erro. E nós vemos muitas pessoas, muitas vezes, em determinadas situações, deixam de tomar decisões também por medo de errar. Quando nós entendemos que o, esse, que o erro nos permite crescer, nós até podemos errar, mas nós podemos também aprender com os nossos erros. E esse é o tema dessa ministração. E um dos piores comportamentos que nós podemos ter quando nós erramos... É tentar justificar ou ficar na defensiva procurando culpado. Nós precisamos assumir que erramos e encarar os problemas de frente também. Ou coisa comum, querer justificar, né? Davi, quando estava naquela circunstância por ter errado, não ficou se justificando. Reconheceu o erro e procurou melhorar. Entenda aonde você errou, para não repetir. Procure saber quais foram as razões que levaram você a errar. Reconheça isso com sinceridade. E busque melhorar, porque isso faz parte do nosso crescimento. Para finalizar, irmãos. Eu quero deixar um provérbio no capítulo 28, dos versos de 2 a 5, que diz assim, por causa da transgressão da terra, mudam-se frequentemente os príncipes, mas por um sábio e prudente, se faz estável a sua ordem. O homem pobre que oprime os pobres é como chuva, que a tudo arrasta e não deixa o trigo. Os que desamparam a lei louvam o perverso, mas os que guardam a lei se indignam contra ele. Os homens maus não entendem o que é justo, mas os que buscam o Senhor entendem tudo. Para que você reflita sobre essa palavra que nós trouxemos hoje através do estudo, eu quero que você depois leia, em 1 Coríntios 10, os exemplos da história de Israel, aonde nós temos ali a oportunidade de fazermos uma analogia de que Deus não muda. E nós não precisamos necessariamente aprender com os nossos erros nós podemos aprender também com os erros dos outros. Quero enfatizar o versículo 11 deste capítulo 10 para encerrar, que diz assim, Estas coisas lhes sobrevieram como exemplo e foram escritas para a advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Nós que pautamos a nossa vida baseadas pela palavra, irmãos. Aqui nós encontramos o direcionamento para todas as questões que são pertinentes à nossa vida. Aqui nós encontramos todas as respostas necessárias. E se precisamos de alguma direção, temos, como dissemos aqui, os exemplos da história de Israel. Por essa analogia podemos perceber... As ações, reações, causas e consequências. Porque Deus não muda. Eu quero orar com você para encerrarmos esse estudo. Para que Deus possa iluminar a tua vida. E possa te dar direção em todas as decisões da sua vida. E lembre-se, vivemos tempos onde a obscuridade tem se manifestado a porta você tem o poder de decisão na tua mão oremos Deus Todo-Poderoso a tua palavra foi lida a tua palavra foi esplanada dirigida pelo teu Espírito através dos meus lábios Senhor falaste aquilo que tinhas proposto que o coração da tua igreja, Senhor, possa ser terra fértil e absorver cada palavra deste estudo. E que a partir disso, Senhor, possam haver mudanças na nossa vida, no nosso comportamento, nas nossas atitudes. Que tenhamos, Senhor, bom senso em todas as nossas atitudes. Fica conosco em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a tua vida nesta semana.